Estou de volta, então vamos falar sobre Bitcoin e SP500, o que, que a gente pode esperar para os próximos movimentos dos ativos de risco. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal e está acompanhando há mais tempo. Então vamos direto ao assunto e quem quiser acompanhar aqui os conteúdos de forma mais frequente aqui do canal, não, se de, não deixe de se tornar membro. Vou deixar aqui o link. Ah, no comentário fixado na descrição do vídeo, você pode se tornar membro ou então VIP, são duas coisas diferentes, mas complementares aí, tá? vale muito a pena. Hoje de manhã às 9 horas a gente fez uma live aqui de uma hora, para poder acompanhar no detalhe vários pontos importantes do mercado, inclusive aqui uma análise macro minha aqui, que continua ainda bastante bearish, aí. Quem, quem é membro do canal já sabe o que eu estou falando. Tá? Eu não vou entrar tanto no detalhe aqui no vídeo, senão vai ser muito... Um vídeo muito longo, tá? Mas a minha expectativa para SP500 é ver essa essa correção continuar aqui, tá? ou seja, a gente perder esse fundo aqui dos 3.800 e potencialmente perder algum momento esse fundo aqui dos 3.600 pontos para SP500, tá bom? No curto prazo a gente tem ainda a uh, potencial aqui de um upside do Bitcoin e para SP500 vou mostrar para você aqui o que, que eu estou de olho aqui nesse momento. Tá, mas para mim tem uma região que eu estou interessado em shortar o Bitcoin aqui, vou mostrar para vocês. Tá? Já estou interessado em abrir posições aqui de, de venda, fiz vendas no spot aí durante essa, esse tempo que eu fiquei fora do mercado aqui para poder mitigar o meu risco e ainda é muito cedo falar Bitcoin na região dos 25 mil dólares, tá pessoal? Vou comentar para vocês mais adiante, se o Bitcoin voltar para casa aí dessa região 19.600, 19.500, a gente pode começar a avaliar se o Bitcoin vai ter força, para buscar a casa lá dos 25 mil dólares, tá? Não estou esperando aqui um rompimento uh, do Bitcoin aí, agora da região dos 22,200 uh, 22. para cima, formar aquelas importantes acima dessa região. Isso eu não estou esperando, tá? Realmente o Bitcoin me surpreenderia. E caso isso aconteça, eu serei estopado, né? De novo, aí né, no, no, no short Bitcoin, né? É, caso isso aconteça, mas faz parte do meu gerenciamento de risco. Eu acho que a região que o Bitcoin tá aqui tem realmente uma potencial movimento para casa dos. Dos 19.500 dólares, só que uh, existe a chance do Bitcoin voltar para atestar a, a região ali próxima dos 22 mil dólares, tá? Isso que eu estou aqui de olho nesse momento, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, primeiro, sp pequenos aqui, pessoal, vamos olhar que esse pequenos que a gente teve essa correção, aqui a gente está numa região de Fibonacci também, pujando esses fundos, né? perto da região de 50% aqui de correção, quase pegou aqui 68, e aqui. Para esses sp aqui agora, no curto prazo, tem uma, uma chance de fazer uma pequena... Uh, um pullback aqui também, tá? Então, isso que eu estou de olho aqui agora, até abaixar o tempo gráfico, a gente pode ver aqui numa hora. Então, eu que eu comentei para os membros aqui do canal, que no curto prazo, a gente tem como fazer um pullback da SP500 para essas regiões de Fibonacci, ou seja, aqui buscar essa faixa aqui próximo de 50% aqui, até, até a região de 68%, mas 50% já seria pedir bastante aqui para SP500 e formar aqui também um padrão aqui nesse, no curto prazo de ombro, cabeça e ombro aqui para SP500, tá? Isso é isso aqui que eu estou de olho. Tá no, no, no, uh, no cenário mais bullish para pequenos pequenos formar esse padrão aqui de ombro e cabeça e ombro aqui, tá? Então a gente buscar essa região aqui, testar essa região de Fibonacci e a gente acabar perdendo essa região e a pequenos estão retestar esse fundinho ali próximo do... Uh, esse fundo aqui próximo do, dos 3.800 aqui para baixo, tá pessoal? Acho que a gente pode sim buscar já uh, fazer um teste aqui abaixo dessas regiões dos 3.800 pontos aqui para sp pequenos tá? Estou, estou de olho aqui agora, como a gente tem esse upside, esse potencial upside aqui para... Para SP500, tome cuidado com shorts na região que o Bitcoin está, porque a gente pode sim buscar a testar próximo na região dos 22 mil dólares, tá? O Bitcoin também está formando aqui um padrão uh, de ombro cabeça e ombro, inclusive aqui um dos, um dos membros aqui né do, do, do canal aqui VIP, comentou no Discord que tem essa formação aqui, além dessa, dessa, dessa bandeira que o Bitcoin rompeu para baixo aqui né, no gráfico de uma hora, está testando essa região. Aqui de meia, um inclusive, aqui, ó, mostrar para vocês. Essa região de meia, o pessoal já está interessado em shortar, o mercado está shortando nesse momento. Então, esse é, esse é perigoso, porque está sendo adicionado liquidez acima aí para o Bitcoin. Tá, tome cuidado para entrar muito pesado nessa zona aqui, tá? Tome bastante cuidado. Esse é o, esse é, é o aviso que eu tenho para vocês. A gente tem um, um padrão aqui também, formando um ombro, cabeça e ombro aqui, que, que um dos membros aqui comentou então sobre isso, tá? Esse padrãozinho aqui, Bitcoin formando, ó. Então, não tão bonito, mas é um padrão que pode formar. Tá nessa, eu vou, Bitcoin voltar a testar essas zonas aqui para cima ó, e formar esse padrãozinho, esse oco. Tá, então isso aqui seria um, teria um alvo caso a gente perca essa região de suporte dos 20 mil e dólares, é como a forma Marquinhos aqui abaixo dessa região, a gente pode sim buscar então essa projeção aqui, tá? seria então o Bitcoin voltar para casa aqui dos 19.500 dólares que é onde está o gap lá da SP500. Só tome cuidado porque o mercado está shortando, a gente tem esse upside para sp tá? que é perigoso, isso pode levar o Bitcoin a fazer esse movimento aqui, ó, tá? então acabar fazendo esse movimento aqui Fazer que vai, vai, vai, vai perder aqui e acabar buscando a casa aqui, testar esse topo aqui na região dos 22 mil dólares, tá? Porque temos liquidez nessa zona e com esse pequeno voltando a subir, a gente pode sim uh, ir buscar liquidez nessa região antes de continuar essa queda. Então, se você está interessado em shortar o Bitcoin, na minha opinião, tem que botar o stop acima dos 22.200 dólares, tá? É, então, com isso, você pode moderar a sua mão. Então, para mim, shorts para o Bitcoin, eu vou, vou estar interessado em montar aqui agora é, uma posição. Deixa eu botar aqui minha posição de short. vou tentar montar uma posição aqui próxima aqui dessa região, dos 21.800, mais ou menos, aqui um preço médio. Talvez eu já comece a entrar aqui uma posição pequena de short, muito pequena mesmo, tá? Para poder montar um preço médio nessa região, com o stop aqui acima dos 22.250, alguma coisa assim, tá? Pessoal, dá uma margemzinha legal para buscar a região aqui dos 19.500 dólares. Então, aqui a gente tem praticamente um, um risco de um risco de retorno de 1 para de 5 para 1, tá, pessoal? Então, é realmente um risco de muito bom. O Bitcoin pode voltar para testar essa região aqui dos 19.600, 19 tá É o que eu estou acreditando. A gente tem esse gap na CME, tá bom? Então, para mim, aqui é uma zona que eu estou interessado em shortar o Bitcoin. tá? Só que temos liquidez acima. Então, a região dos 22.000, ali próximo 22.100, o Bitcoin pode fazer uma armadilha tá, estopar a galera antes de buscar essa, essa, essa correção, tá bom? Então tome cuidado aí para você não entrar muito pesado no short nessa região, para você não ficar com PNL muito negativo aqui, acabar, ficar com medo da operação e acabar sendo estopado nesses topinhos aqui anteriores, tá? Acho que o Bitcoin pode fazer essa armadilha, é, devido ao fato da SP500 ter esse potencial upside aqui, tá? Que eu estou acreditando uh, nesse momento, tá? O DXY, cara, o DXY aqui, comentar para vocês rapidamente, que o DXY está formando aqui nesse momento, aqui em tempos gráficos menores, tá? Eu acho que está numa região aqui agora de suporte para o DXY, tá? Região que ele está aqui agora nesse momento. Eu não estou acreditando o DXY continuar essa queda aqui por muito tempo, uh, na minha opinião. Uh, comentei para os membros aqui que o DXY perdendo força, isso... Uh, bota em risco aí o cenário de inflação lá para os Estados Unidos, tá? Então, o DXY tem que ganhar força, o dólar tem que ganhar força para poder a, a inflação ser combatida, porque muito da inflação está tá diretamente impactada pelas commodities, tá, pessoal? Se, se o DXY cai, se o dólar perde força, as commodities sobem de preço, isso vai impactar a inflação e não é lá o que, que o Banco Central americano quer que aconteça. Então, tome cuidado aqui, para mim, o DXY está formando o fundo, tá bom? Eu não estou aqui... Um... Não estou aqui bearish com o DXY, tá? Então, para mim, aqui, inclusive, se olharam quatro horas aqui nesse momento, nesse, nesse momento que está formando um padrãozinho aqui, um, uma, um padrão de diamante nessa região aqui, ó, tá? Então, vou até desenhar para vocês o que eu estou enxergando. Esse padrãozinho de, de diamante aqui, então, para o DXY, tá? Olha só, aqui vai formar um doji aqui que mostra que a gente está formando, então, um, um fundinho também, tá? Então, bem importante acompanhar. E já temos algumas divergências que eu comentei para vocês também sobre isso. Tá? Então, para mim, o DXY está pronto aqui fazer uh, uma próxima explosão, mas esses pequenos tem que fazer esse movimento aí, daí, é o que eu estou de olho, tá, pessoal. Então, tome cuidado, uh, mas o DXY, para mim, vai voltar a corrigir regiões de Fibonacci. Tá? Inclusive, eu tinha deseado aqui uma linha de tendência nessa região, essa linha que foi perdida deixa eu ver, no semanal aqui ó. no semanal tem uma linha de tendência aqui que eu estou de olho tá que para mim o DXY vai voltar a testar essa linha aqui que está a região de Fibonacci também que desse topo tá fundo seria voltar a testar essas zonas aqui próxima de 68 tá de 108 108 pontos aqui mais ou menos para DXY 108 109 tá para mim o que eu estou de olho aqui para DXY então é esse pullback aqui para essas zonas e aí depois a gente vai ver como vai como o mercado vai se comportar tá mas esse é o movimento que eu estou esperando para DXY é... Um pouco mais aí olhando uh, após a né, SP500 começar a... a é... Esse é o momento principal. Para a SP500, tá um momento curto que eu estou de olho aqui agora, comentei para vocês. Depois, a continuação da queda é o que eu espero para a SP500, tá? Pessoal, não acredito em fundo para a SP500. Vou deixar claro para vocês aí. tá Não estou acreditando fundo para a SP500 aqui nesse momento. Eu acho que vem muita coisa ruim aí pela frente, tá? E acho que o mercado pode acabar... Uh, uh... Apesar dos dirigentes do, FED, dirigentes do Fed estar falando aí que vão, o ritmo vai ser mais lento da um aumento das taxas de juros, para mim essas taxas vão ficar mais altas por bastante tempo aí, tá até conter e a essa, a essa inflação e que, na verdade, eu acho que a inflação vai ser difícil de ser contida, tá pessoal? O Stick Prices ali, Core CPI, não teve grandes melhorias e eu acho que devido ao endividamento dos Estados Unidos, endividamento das empresas dos Estados Unidos, com o aumento de taxa de juros, a gente vai ter o aumento dos pre do preços dos produtos e serviços, tá? essa aqui é o meu resumo para vocês e para mim essa inflação aí, ela vai tender a piorar aí, né? A inflação, a inflação de... de de, de tirando itens voláteis, né? então, ou seja, o core CPI na minha na meu entendimento acredito que vai piorar mesmo com o aumento de taxas de juros. Isso é muito maluco, né? e isso vai levar realmente aí, na minha opinião, o Fed ver que não tem uma não tem uma escapatória e mesmo entrando em recessão aí, eu acho que vai chegar o um momento que o Fed vai ter que vai ter que vai ter que de fato pivotar aí realmente reduzir taxas de juros imprimir mais dinheiro. Porque não vai ter solução não, pessoal, tá? A gente está num colapso aí das moedas FIT, do, do, principalmente do dólar, é né? o que eu estou de olho, tá? Mas esse é o um assunto mais complicado aí, não quero entrar em detalhes aqui nesse vídeo, nesse momento, tá bom? Mas esse aqui é minha análise mais macro para vocês. Uh, Bitcoin, já falei, então, vamos olhar aqui os pools de criação para ver se tem, faz sentido que eu estou também aqui de olho. Então, aqui no Highblock a gente tem... Uh, ele cria essa região dos 22 mil dólares. Ah, só um ponto importante antes que você saia do vídeo aqui, tá? Tome uh, um ponto de atenção. No próximo vídeo aqui eu vou sortear mais 200 dólares para você operar aqui na Prime SBT, tá bom? Então, comente aqui abaixo se você está achando mercado. Eu vou sortear nos comentários do próximo vídeo. Se você tiver comentários aqui nos principais... Últimos três vídeos aqui do canal, tá? No dia que o vídeo foi, foi solto, ou seja, você está acompanhando o canal há mais tempo, tá? Deixando seu comentário, seu like aí, eu vou sortear para uma das pessoas que, que está comentando os vídeos, tá bom? Uh, para ganhar 200 dólares de margem para você operar na Prime XBT, tá bom? Então não deixe o de comentário, deixa seu comentário aqui abaixo, né? O comentário que seja. que a... Que a, que a que agregue valor aqui ao conteúdo, seria muito importante, tá bom? Que você vai ter, poder concorrer esse sorteio da Prime SBT, tá bom? Eu vou falar mais para você sobre isso no próximo vídeo então, tá bom? Então, caras, voltando aqui, temos liquidez aqui na região dos 22 mil dólares, então tome cuidado, para mim o stop tem que estar acima dessa região, eu acho que o um stop na região acima dos 2.000 e dos 22.200 22, 200 dólares seria uma, uma excelente região para stop, para quem quiser entrar em shorts, Tá? Eu acho que longs aqui também tá complicado, não entraria em long aqui, tá, pessoal? Acho que não tem garantia que o preço vai subir para cá, mas estou tentando montar um preço médio shorts nessas zonas aqui próximo dos 21.700 e tá? Seria muito bom se isso aqui acontecesse, tá? Olhando o high block aqui nos 12 horas, a gente também tem que ver que tem liquidez aqui acima até a região dos 21.900, então por isso que eu tô tentando montar um preço médio nessa zona, tá? Uh, sete dias aqui também, pessoal, a gente pode ver aqui nessa região dos 22.200, tem liquidez, então stop acima dessas zonas aqui, tá? Não estou acreditando no Bitcoin pegar aqui a região dos 23.500 para cima, tá? Não estou acreditando isso acontecer, formando muita liquidez aqui abaixo nesse momento também, tá bom? Estamos também sobre comprados aí no, no RSI, no diário, então acho que tem, tem espaço para uma correção aí, tá bom? Aqui também no, no de um mês aqui na Binance, mostra a liquidez até a região aqui dos 22.200 dólares, então por isso que estou interessado aqui... Em, uh, em buscar aqui uh, opções, uh, posições de venda, tá? Eu acabei realizando vendas também no spot do Bitcoin, na zona dos 21.300 dólares, para poder mitigar o meu risco aí, tá? É, vou manter essas vendas aí, porque foram compras que eu fiz lá na região dos 16 mil dólares aí, tá? Então, para mim, é, é bom botar um pouco de lucro no bolso. E se o Bitcoin voltar para a região dos 25, pessoal, eu vou realizar mais vendas para o Bitcoin, com certeza, tá? Eu acho que, uh, para mim, o fundo para os mercados aí não, não veio, é, é, a, é a minha visão, eu vou fazer, tentar fazer para vocês aí na semana que vem um vídeo mais detalhado do porquê que eu acredito que esse fundo para sp pequenos não veio, para você entender aí a minha visão do macro, tá? Então, é o que eu estou uh, uh, uh, acompanhando e tentando buscar de informações para poder uh, estar posicionado no, do lado certo do mercado, tá bom? Então, é basicamente o que eu tenho para vocês aqui no vídeo de hoje. É isso, tá, galera? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like para apoiar, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative as notificações e a gente se vê então em breve para mais uma análise. Um abraço!